Então, basicamente, o Parking foi enviado pra ele Não, porque não faz sentido o jogo pra achar falando que tá faltando arquivo, sendo que o jogo tá é. com outro falando... Sim, mas eu acho que ali o problema não é, não é o jogo, e sim da biblioteca da Epic né? Games É, é tá né? É, é Epic, né? É. Eu tá consegui achar o erro, mas eu teria que tirar Depois veio vamos fazer a live que é mais importante e depois a gente vê o Ah então, o foda é que eu não encontrei nem, pelo menos eu tento, não achei nenhum vídeo, assim, de man, pessoas man. jogando no crossplay. É muito recente, o jogo lançou ontem também. É, lançou ontem né? Eu já vi pessoal jogando com o PS1, já que você Não, entre, entre PC, Game Pass e Xbox Game Pass é o mesmo jogo. Não, Xbox console. Eu tenho, eu tenho eu tô com dois aqui. Nesse sim, sim, muito. é o mesmo jogo. Quer dizer, mesmo sendo diferente as versões, tá? É. Acho a que a versão que... é só build. Né? É, então, tá é como a eu falei, a build é distinha, é, por isso aqui Daí esse tipo de conflito. A do console é 1.000131 é... é e a do PC é 1.42. Ah, é. o jogo funciona. Eu acho que eles ainda vão atualizar a build pra ficar no esquema já. Ah, com é certeza. Mano, o dano do Donatello é. Roubado. Mas é, também a velocidade dele é horrível. Party, dude! Um Vai, espetou o infinito, regaça! Regaça, Só que toma. Nossa senhora! Eu queria saber onde está o último inseto. Já que eu não lembro. Eu coletei eu não, tudo não. ontem e não passei. Simplesmente só coletei tudo. Só vai andando e batendo, acho que eu vai, eu vai pegando bala e odeio. Só vai andando e batendo, ir procura e é, é isso aí. Cara, esse jogo aqui é bombazinho destacado. Porra, agora eu posso falar balazão. Por que? Lá no Juninho não podia? Não, tinha o resgate. Por que? Caramba. Caraca, 107 hits ao... ...mintar de rap, gente, rap, a 250, É que é esse? Ele ia precisar 250, não é uma boa. É tanto que eu vou deixar pra fazer... fazer... Foi... Ah... ...o ativo. com ela. O que eu tinha feito foi... Ó, oh, com o Donut pelo também é bom quando você chega com o especial infinito. Só ficar spamando o especial nos ninja lá, acabou. Ah, o personagem ser mais apeloso, mas enfim, não é bom, né? É, cada um tem seus atributos, né? Então, e aí, e nós... aí fica mais fedado. Ah! Alguém devia ter pegado o 15 Jones, tá? Foi uma aí que o 15 Jones ajudar o Rafael caído e aqui. a mas só quem terminou, tem ele, eu não terminei. O Algaboni tem. O quê? O Kevin o Jones.